Eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é a Maite. E hoje a gente vai voltar com mais um desafio de casal Porque a gente gostou muito daquele desafio que a gente fez da outra vez Eu Não, calma muito. aí, ele me zoou Falou que era nada a ver que, Quem que faz não, isso? Como é que ia ser? Eles acertaram E aí, acabou aquele, o que, que ele virou pra mim e falou? Vamos fazer mais um, que foi não, muito não, legal Então vamos, esse daqui é diferente agora O que você acha de casal que tem perfil junto Ah não, calma, qual é o nome disso? <risos> Ai, calma aí, eu já achei engraçada essa pergunta sobe, aí já, a gente sobe. já tem oh, muito pra falar sobre vamos isso. Vamos pro tema, reaja não. a estas coisas de casal e diremos que tipo de namorado ou namorada você é. Sim. Então vamos lá, tem duas abas Ainda abertas. tem embaixo escrito assim, ó, talvez você seja o último romântico. Então eu acho que esse teste é pra definir se você é uma pessoa romântica ou não. Vai ser bem diferente o nosso, hein? Vou abrir uma aba pra cada um ah, e não. cada um vai, ser, vai ter suas respostas igual foi no outro, e aí a gente mostra pra vocês os dois resultados também, igual foi no outro. Se você é. não viu... Deixa eu... Pai, Ai, meu o que Deus. você acha de casal que tem perfil junto na, nas redes sociais? Ai, meu Deus. E uma palavra: Polêmico. Isso. Que merda é essa? Não, um... palavrão. Merda não é palavrão, é assim, merda eu sai da bunda. É. Que negócio idiota ter perfil, canal um tem que ser o seu, pô. Eu acho também. Inclusive, tem amigo que já que teve é ridículo demais. Não, eu acho que não é questão de ter ridículo. Eu acho que a é questão que. Vocês não são uma pessoa só, vocês são é, duas pô, pessoas. É. E aí, como é que o meu amigo vai saber? Você tá falando comigo? Você tá falando com ele? Você nunca vai saber quem tá postando. Nada a ver. E se ele né? quiser falar com ele, ele vai falar com ele, é, não com Casal, ele fala com ele. Não, tinha que chamar o com quem estou falando. É! Pelo amor de Deus, não façam isso, gente. É, é, não que seja perca ridículo, seu tempo. É ridículo. Mas, pô, não é saudável, eu acho. Eu acho que é uma coisa que não é saudável. Não, não é para ninguém, pô. Pra não, pedir. é doentio. É, não é, nossa, que nada a ver. E aí, tem que responder. Vamos, vamos responder. É, quem é. as a gente nem sabe o que eles falaram. Tia... Ah. A gente falou muito. <risos> Acho fofíssimo. Alguém acha fofo Alguém fazer acha? isso? quem faz é acha fofo, Desculpa, pô. Desculpa, gente, eu não sabia. É legal se um deles não tinha perfil naquela rede social? Não, aí ele vai lá e cria o perfil dele na rede social e adiciona os amigos dele. E aí eles vão ter os amigos em comum entre eles e aí quem quiser falar com ele fala com ele e quem quiser falar com ela fala com ela. Exatamente. Era só o que faltava. Parem de passar vergonha internet. Internet. Se o casal acha legal, quem sou eu pra julgar? Não, não, não eu, nossa, dou esse aqui, ó. eu dou uma Era julgada. Eu dou uma julgada. Era só que faltava. Para Era de só que vergonha, faltava. Gente. Pelo amor eu de Deus. Eu sou sincero, eu dou ó, uma julgada mesmo. Isso é polêmico, porque a gente conhece gente que tem e gente que já teve. E mandar <risos> flores pro trabalho? Ah, aí tranquilo, quem quiser. Ah, eu acho, eu não gosto, eu, a eu gente gostaria. não faria. Não Nunca, a gente não faria. Mas tem gente que gosta. Tá, mas o é, é um negócio é nosso, pô. A gente tem isso. Vamos problema. ler as opções. Um jeito, É, projeto romântico que mostra que você estava pensando na pessoa. Se for um aniversário ou um dia dos namorados, tudo bem. Hum. Eu mato quem fizer isso comigo, que vergonha. Hum. Pode mandar pra mulher, pra homem nada desse negócio de flor... Hã? Calma, de eu tudo flor errado. Vermelho... Pode, Pode mandar, mandar pra... pra mulher, pra homem nada desse negócio de só flor vermelha e rosa. É entendi, tipo isso. Entendi. O que você que acha? Não queria receber, não. É um você mata quem fizer isso? Ah, não. Não mataria. Só ia ficar, ah, da hora. Valeu, obrigada. É nóis, então, aí, qual que você acha? Se for aniversário de Deus Namorado, tudo bem? Não, mas... mas não tem outra. Você tem que responder ah, o que mas tá aqui. Mas só porque tem pouca alternativa? Mas você tem que ficar aqui dentro. O teste é esse. É, uma... é tipo não, não, hoje... não, mataria não. Então, se for aniversário de Deus Namorado, tudo bem, vai. É o que tem. <risos> qual a sua opinião sobre ensaio fotográfico de casal? Isso é complicado. <risos> Vamos nas alternativas. Um jeito de eternizar o amor dos. Como assim? Sobe na pergunta de novo. Ensaio fotográfico de casal. Tipo, você Você daqueles... pagar alguém para te fotografar com? É, fazer um ensaio. Foto nossa não vale. Não, ensaio aqui. de casal. Tá, tá, tá entendi. Qual é a minha opinião sobre isso? Não. Um jeito de eternizar o amor dos dois. Hum. Pelo preço, só se for algo especial, como casório, do jeito que eu sou, eu ia gastar uma fortuna pra aparecer com cara de pastel em todas as fotos... É as melhores memórias não podem ser captadas numa foto, vale curtir o momento, vale, mas calma. Pelo preço, se for algo especial, eu faria. Como assim pelo preço? Porque tipo, vai, a gente vai fazer algo muito da hora, que a gente quer muito fazer, uhum. então eu pagaria alguém pra... Porque eu já tô gastando com a outra, então eu quero deixar guardado Ah, assim. lógico. Então eu pagaria alguém sim pra fazer. Então, mas aí eu acho que a resposta não seria. Pelo pelo preço, só se for algo especial, como um casório. Eu acho que a gente faria se fosse uma coisa especial e ponto, não? Tipo mas não pelo tem preço. Resposta. Ah, tô Então só tem pelo Não, preço. É, é tipo. Putz, é, é complicado. <risos> é complicado, eu falei. Pelo preço, eu falei. Tem muita gente que faz. Você responderia isso, então, tipo, só para adaptar a resposta. Não, mas calma, não, não, não, não. Acho que eu não responderia isso aí, não. É, Porque sei. aí tá muito algo. Sobe na pergunta de novo? Eu tô esquecendo a pergunta. Qual a sua opinião sobre ensaio fotográfico de casal? Ensaio fotográfico, que eu entendo, é você parar num lugar. É, tipo, e a a fo... a... casório não é isso. Casório, não. É... Casamento não, é um ensaio fotográfico. É, é um casamento evento. é uma fotografia então tá do evento, então né? Tá você não tá posando para foto, não. a foto tá acontecendo no momento. Então tá errado. É, eu acho que eu, eu não sou muito de fazer ensaio fotográfico. Eu não. acho que eu contrataria alguém pra, tipo... Eu tirar foto. É, então, mas eu acho que eu contrataria alguém pra tirar foto. Se a gente fosse, por exemplo, casar, vai, que é o exemplo deles. Sim. A gente contrataria, com certeza, alguém pra tirar foto. Porque a gente não ia ficar parando pra tirar foto. Sim, mas... Sim opa e aí... Mas não é o caso da pergunta. Não, não é o caso da pergunta, é isso que eu tô dizendo. Pra gente seria isso. Sim. E aí não teria essa história de pelo preço, blá blá blá, é. não. A gente queria, ia contratar alguém que faz o trabalho bom e ia pagar o que vale o trabalho da Sim, pessoa. Exatamente. Não ia ficar miguelando o preço que eu queria chegar com uma má vontade e ia fazer foto de qualquer jeito. Não, não, não, não. Então é. o que a gente vai ter que responder? Agora tem que se adaptar às, às respostas deles. Sim. Eu iria no do casamento mesmo. Essa aqui, pelo, pelo preço preços, seja, por algo, por especial. algo especial? Deixa eu ver a minha. Então, eu diria que as melhores memórias não podem ser captadas numa uma foto, vale mais curtir o momento. Ah, e aí eu nessa, eu contrataria o fotógrafo pra tirar foto do meu momento, eu não ia posar pra ninguém. Não, mas você não ia curtir o momento porque você ia estar se preocupando com a foto. Não, eu não com ia me preocupar. É tá isso sentado, que eu tô dizendo. Eu não ia me preocupar com a foto. Não, iria? Um não, fotógrafo? assim, eu iria, mas de um jeito bom. Ah, então essa é a minha resposta. A sua não é essa. Uhum. É por isso que você não deve ter perfil de casal no Facebook, nas da redes guerra, sociais. Da guerra, lá. Cada um é uma pessoa diferente. Exatamente. o que você você acha de casal que combina roupa eu, eu nunca fiz, eu acho da hora Eu faria muito, mas eu não tenho coragem Ele me tenho. fala toda hora pra gente Porque é muito ridículo Mas é legal ao mesmo é tempo É ridículo pra caramba, mas é irado, eu faria muito Mas é caro, pô, um moletom com a calça igual É uns 300 reais, né? vai 600 se você Calma igual. aí, você pode usar roupa combinando de qualquer jeito você Pode estar os dois de blusa branca e calça jeans Ah não, aí não é legal É legal você usar o mesmo moletom, só que um masculino e outro feminino Aí eu acho engraçado Agora os dois usar jeans? Não é. é ver. Ah, vamos ler essa. A gente nunca <risos> lê. É, a tipo, gente precisa ler as perguntas antes, Meu Maitê. Meu Deus! Acho que demonstra a harmonia do casal. Se for de bom gosto e pra ocasião diferente, pode hum, até ficar engraçadinho. É isso aí, essa é a minha. É, me poupe dessa moda de andar parecendo os e chororó. Não, aí Vocês não iguais. Não. Esse não, negócio. iguais. O que é esse negócio? <risos> Certos comportamentos de casal só demonstram inseguranças... Ah, sentimento de posse? Não, depende, né? Tem um nível que sim, mas, gente, não. Imagina os dois de roupa e então, na rua? Eu acho que é esse aqui, ó. Se for de bom gosto e para ocasião diferente, pode até ficar engraçado. Qual que é a sua resposta? Se for de bom gosto e ocasião diferente, pode até ficar engraçado. Ah, eu ia achar engraçado. É, é isso aí, né? respondeu já? Respondi a, a tá mesma falando? coisa, eu também acho, eu acho que dependendo da ocasião a gente varia pra ficar engraçado. Ah, agora esquentou, hein, de uh, fazer ensaio sexual por parceiro. Vamos lá. É pra o parceiro? Nossa, pra, pra ou pra? Não é com o, é pra. É, eu fazer umas fotos pra você. Tá. Tipo... Vai. Mostra que a chama ainda está acesa e que você quer excitar o outro. um nude de vez em quando, não precisa de tanta produção. Meu filho, eu só tranco de luz apagada. Imagina se eu me prestar um papel desse. <risos> acho legal se for pra agradar a você mesmo e sentir sexo acima de tudo. Calma aí, qual era a pergunta mesmo? Fazer um ensaio sensual? Eu não faria um ensaio sensual nunca na minha vida. A gente falou do ensaio de casal que a gente já não faria é nesse mesmo. sentido. Então eu também acho que eu não faria isso aí nesse não, sentido. Não, pô. Eu acho, que... eu acho meio nada a ver. Eu não sei qual que eu respondo. Ah, não sei, não tem, pô. Não, mas tem que responder uma aqui, não tem, não tem. Não Qual você responde? Isso. Eu não tenho um eu resposta. Para nenhuma dessas. Ah, eu acho que assim, dentro dessas que tem, eu diria que hum. se a pessoa se sentir se senti bem se sentir sexy e fizer isso, fizer ela se, fazer isso, fizer ela se sentir bem, eu iria essa aqui. Acho legal se for para agradar você mesmo e se sentir sexy. Mas eu, eu não me sentiria nada sexo fazendo isso. Uma, certo? Ah, mando, não que eu mande, mas mandaria um nude de vez em quando. Não precisa de, tanto de produção. Se tivesse que ter, não precisa de produção, pô. Não. Essa é isso que eu tô feliz, nessa a que eu iria. Mas não tem nenhuma que eu responderia é, aí. Qual a sua opinião sobre tatuar o nome do outro? A minha opinião é não faça isso, gente. A sua opinião é, leia Não faça isso, não, tem que ter, não. Não, não faça isso. Uma verdadeira prova de amor. Só se marcar algo muito significativo pro casal, que mesmo depois de separados ainda queria é, manter, pra mim é isso. só se for tipo um filho, é, algo não, relacionado vai a, peço... a um filho. É, vai que a pessoa, sei lá, passou por um momento muito, sei lá, alguma coisa junto, uma doença, e a pessoa quer eternizar aquilo com o nome da pessoa, Termina beleza. Da doença? Não, eternizar <risos> que a pessoa passou por aquilo junto com ele, me deu força. Aí a pessoa terminou com a outra e tá o um nome lá, e você lembra? A doença. Ah, essa doença aqui, essa mina é doença. Não, Quem você vai tá lembrar doença? assim, ó, aquela mina ficou do meu lado mesmo quando eu tava doente. Só que depois Mas não aí você, certo. se você terminar e ficar bravo com a pessoa, você vai chamar de doença também. Porque você ficou bravo com a pessoa. Deus me livre tatuar nome em mim. Isso não se faz nem com gado. Pra mim é essa. Sim, o gado também não... Aliás, Qual que é a última? Eu não vi a última, pô. Calma, eu não li. Não existe isso de prova de amor. As pessoas têm que acreditar na vontade de estar juntos. Mas eu acho que a tatuagem não tem nada a ver com isso. não. Pra mim seria aqui. Deus me livre que eu não colhi é, isso. É, eu vou nessa aí também. Acabou-se? Acabou-se? Foi diferente a resposta. Eu hein? tirei mozão pé no chão. Claro que existe espaço para romantismo nos seus relacionamentos, mas você pensa mais racionalmente na utilidade, utilidade e, e, e custos custo. das coisas. Até me compliquei, nada a ver né? Não, mas assim, meio que é, você sabe que você de vez em quando é romântico, mas você sabe que não precisa disso, porque nada a ver ficar gastando dinheiro com besteira. É quando você mora junto, você já chega num outro nível né? É, mas essa teoria esse realmente descreveu você, eu acho. Ah. Porque você, de vez em quando, faz umas coisas bem românticas. Mas, de vez mais, tipo, na maioria do tempo, <risos> você pensa mais racionalmente na utilidade e no custo das coisas. É você. <risos> então tá certo. Ele nem leu o bagulho tá de direito. Certo. Eu li, mas na hora eu pensei, não, nada a ver, mas é, sim. Vai, é. bora. E tu, vai. Tu tirou um mozão desconstruído. Você ama de verdade, mas não se entrega à convenção social que tenta ditar o que é um amor de verdade. Você faz as suas regras. Aí, dá Ô, certo? Ô, essa pessoa tá certíssima. Caramba! Essa pessoa tá certíssima, não. Essa, essa, essa é essa... Bruxaria. É bruxaria, iluminati, satanismo. Caramba! Não é possível. Ô, esse sou eu mesmo. Caramba, que legal. Ó, a legal. gente vai fazer uma série desses testes que vamos, a gente achou vamos, que funcionou o um negócio. Um. Foi legal. Um. É isso, terminamos <risos> mais um desafio do casal aqui sem terminar né Não, é, é quiz de casal. É quiz, né? Um desafio. Mas tem, deve ter de casal que faz que briga isso aí, certeza. Certeza, mas certeza. a gente não é dessa galera, eu acho. Não, não. Vamos fazer mais um, que eu não sei qual é, mas fica aí atento, ativa o sininho, se inscreve no canal. Se inscreva no canal, galera, muito obrigado. Falou, galera. Tchau.